Observe como a água, de forma muito curiosa, é facilmente manipulada por uma força invisível lançada sobre ela. E por mais que você não saiba ou não acredite, devo dizer que você também é influenciado 24 horas por dia por uma força também invisível. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que é perfeitamente possível manipular essa força para que ela trabalhe de forma positiva em sua vida. Ter conhecimento sobre isso e sobre como usá-la ao seu favor, mudará para sempre a sua vida. E nos próximos minutos eu vou revelar que essa estranha força é a chave mestra para você se tornar um imã poderoso para atrair sucesso, prosperidade e riqueza, sem fazer esforço. Uma das grandes mentiras da humanidade é dizer que prosperidade e riqueza são frutos de muito esforço. E há quem diga que é uma questão de sorte, e até o final deste vídeo, você ficará chocado em saber que dinheiro, prosperidade, riqueza e sucesso não se conquista com esforço, e sim com três poderes milenares que fazem parte de todo ser humano, mas que, muito provavelmente, você ainda não saiba usar, por este motivo que você está aqui para entender como esses três poderes vão influenciar na Força Invisível que controla toda a sua vida. De uma vez por todas, você terá consciência de que você já possui o que é necessário para se transformar num imã poderoso de prosperidade, sucesso e riqueza. Mesmo que o mundo e as condições à sua volta digam o contrário, e mesmo que você esteja passando por limitações neste momento, você desvendará o segredo por trás das maiores mentes do mundo e que criam riqueza, assim como possibilidades, com muita facilidade e dedicação e que menos de 5% da humanidade conhece. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo começando do zero, fazem mais dinheiro que a maioria, enxergam o mundo como um lugar abundante, são felizes, positivas, têm bons relacionamentos, e conseguem realizar seus sonhos com mais facilidade que outras pessoas? Quem sabe você se sinta cansado e frustrado, pois já tentou de tudo, fez terapia, leu muitos livros, fez diversos cursos, assistiu muitas palestras e vídeos, mas nada adiantou. Saiba que você só não conseguiu, ainda, prosperar e morar de vida, pois essa força invisível aos seus olhos tem manipulado você para viver sempre este mesmo ciclo de acontecimentos e resultados que você tem manifestado. Devo dizer que isso não é culpa sua. O que eu vou te adiantar aqui, e que vai chocar você, é que desde o início da sua jornada, você foi manipulado inconscientemente por um grupo de pessoas que começam com a letra P. E este é um dos motivos que fazem com que menos de 5% da humanidade alcance prosperidade e riqueza. Não tem a ver com inteligência, nem com sorte, e muito menos por ter nascido em berço de ouro. Tem a ver com a configuração de um aparelho invisível que todos temos, conhecido como termostato mental. O mais impressionante é que, da mesma forma que você foi configurado por aquele grupo de pessoas que começam com a letra P, e que fez você ter os resultados que tem hoje, você pode reconfigurar este aparelho invisível, que comanda a sua vida, e assim manifestar tudo que você desejar, como saúde forte, um trabalho ou profissão que você ame, confiança em seu potencial, liberdade para agir apesar dos medos e preocupações. E ao reconfigurar este aparelho, você terá o poder de atrair e formar um relacionamento amoroso e duradouro, assim como uma família incrível que você desejar formar. E mais do que isso, riquezas materiais da sua escolha e a quantidade de dinheiro que você desejar ter e que merece ter. Assim como o carro e a casa dos seus sonhos, onde poderá guardar muitas memórias de momentos únicos com a sua família e amigos. Tudo isso é possível para você, desde que você faça exatamente o que será compartilhado. Eu peço que você respire fundo, se desprenda de tudo que possa tirar a sua atenção Pois até o final deste vídeo, eu vou te mostrar que você não está aqui por mera coincidência. Todas as coisas que aconteceram em sua vida até hoje, aconteceram para você chegar até este momento. E o que será revelado aqui, pode transformar sua vida para sempre. Oi, como vai? Nos próximos minutos, eu vou te revelar o incrível poder que te trouxe até aqui. É o mesmo poder que fará você atrair a vida dos seus sonhos, da mesma forma que aconteceu comigo e com milhares de outras pessoas. Mas antes disso, permita me apresentar. Eu sou Misael Michel, escritor, treinador comportamental, hipnoterapeuta e professor da psicologia aplicada ao novo pensamento. Eu moro atualmente na ilha de Florianópolis, com a minha esposa, meus três filhos e dois dogs. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 415 mil inscritos e estou há mais de 5 anos contribuindo de forma gratuita através deste canal. O meu trabalho é facilitar a compreensão do poder sensacional que você já possui. Eu costumo dizer que as coisas são simples, nós é que costumamos complicar tudo, não é mesmo? E é aqui que entra o meu propósito, facilitar para você. E eu entendo a importância disso, pois se alguém tivesse facilitado e me mostrado de forma clara as informações que você está prestes a ver e a ouvir, a resolução dos meus problemas teria sido muito mais rápido e através dessa conversa eu vou te guiar numa incrível jornada rumo ao conhecimento necessário que fará você conhecer quem verdadeiramente você é e não aquilo que disseram e te fizeram pensar que você é até o final desse vídeo você terá a certeza de que você não está aqui por mera coincidência um poder incrível te trouxe aqui esse poder é maior que toda dificuldade Maior que todos os seus problemas, é o mesmo poder que me fez prosperar e viver o meu propósito. Há oito anos, eu estive aí, lendo, buscando, aprendendo o que outras pessoas tinham a me propor. Eu saí de uma casa minúscula, passei por diversas limitações junto à minha família. Hoje nós moramos em uma linda casa de três andares com vista para o mar e para a natureza, em um dos melhores bairros de Florianópolis. E eu só tô te falando isso, pois essa conquista, assim como muitas outras, só foram possíveis, pois eu decidi dominar o poder da minha mente e não mais ser dominado por esse poder. No início dessa conversa, eu disse que existem três poderes que você já usa e esses três poderes podem transformar a sua vida de forma absurdamente positiva ou negativa. Quando eu estava passando por limitações, estes três poderes estavam sendo ativados para manifestar cada vez mais limitações. E a partir de agora, eu vou te mostrar como eu usei estes mesmos três poderes para prosperar em todas as áreas da minha vida. E você poderá fazer o mesmo. E agora nós vamos fazer um exercício rápido, que vai mostrar pelo menos um pouco o poder sensacional que você possui. Você vai lembrar deste exercício para sempre. E usará isso para o resto da sua vida. A única coisa que vai exigir de você é o seu foco e a sua concentração. Entendido? Então, se possível, coloque os seus fones de ouvido e sente-se num lugar confortável e sem muitas distrações. Se você estiver dirigindo ou fazendo alguma atividade que exija a sua total atenção, não faça o exercício. Faça depois. Ok? Muito bem. Então...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 Respire profundamente pelo nariz e solte o ar lentamente pela boca. Isso. Inspire fundo pelo nariz e solte o ar pela boca. Isso, muito bem. Agora, ainda com seus olhos fechados, imagine que na ponta dos seus dedos indicadores exista um ímã muito poderoso. Visualize com os olhos da mente. A ponta dos seus dedos, indicadores, estão emitindo uma espécie de energia muito poderosa. É como se saíssem raios, faíscas dos seus dedos. Veja isso com os olhos da mente. A energia saindo dos seus dedos indicadores. Veja, é o poder magnético dos ímãs. Que cor tem essa energia? Muito bem. Seus dedos indicadores não são mais apenas carne, pele, ossos, veias e sangue. Agora existe um imã muito poderoso na ponta dos seus dedos. Em algum momento, eu vou pedir para você afastar os seus dedos indicadores da forma como eu sugeri antes. Mas como esses imãs que estão na ponta dos seus dedos, indicadores, são muito poderosos, eles vão se atrair novamente, um para o outro. É possível que você nem consiga descolar os seus dedos de tão poderosos que são estes imãs. E tá tudo bem. Você fica tranquilo, tranquila, você apenas acha divertida essa experiência. E quando eu contar até 3, você vai abrir os seus olhos, e vai tentar separar seus dedos da forma como foi sugerido. Ok? Número 1. Um, seus dedos são imãs muito poderosos. 2. Mesmo que você consiga separar seus dedos por um momento, eles se atraem novamente, como dois ímãs se atraindo um para o outro. 3. Abra seus olhos e tente separar os seus dedos. Você tenta separar e não consegue, tenta separar e não consegue. Veja que interessante, mesmo que você tenha conseguido separá-los por um momento, veja aí, os seus dedos se atraem novamente como dois ímãs se atraindo um para o outro. Você faz força para separar e não consegue, faz força para separar e não consegue. Eles tornam a se encontrar novamente. E você pode ficar em paz, tranquilo, que agora eles voltarão ao normal. Quando eu contar até zero e estalar os meus dedos, toda a sensação do ímã poderoso na ponta dos seus dedos indicadores, assim como no restante da sua mão, vai embora. Seus dedos voltarão a ser seus dedos sem ímã e sem sensação do ímã. 3, 2, 1, 0. Toda sugestão e sensação do ímã nos seus dedos indicadores vai embora. 3, 2, 1, 0. Toda sugestão e sensação do imã poderoso em seus dedos indicadores e na sua mão vai embora. 3, 2, 1, 0. Voltando ao normal, como era antes dessa experiência. Então, relaxe um pouco, mexa suas mãos, mexa os seus dedos, pois toda sugestão e sensação do imã poderoso em seus dedos indicadores já foi embora. Sensacional.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 tido essa experiência interessante, é porque você se focou e se concentrou nas minhas sugestões. E como a sua mente não sabe o que é real e o que não é real, ela aceitou tal sugestões como verdade e manifestou isso através do seu corpo. Quando você trabalha com foco e concentração, você é capaz de acreditar em coisas, fazer coisas e experienciar coisas sensacionais. Como é o caso... Dos seus dedos e indicadores grudados. Agora presta atenção. Todo pensamento ou sugestão que você cria. Ou que deixa outros criarem por você. E você acredita nisso. Ou seja, que você dá crédito a isso. Essa junção do foco e concentração em cima de uma crença. Produz uma reação física em seu corpo. Assim como uma resposta emocional. Se os seus dedos grudaram. Ou... Se eles voltaram a se encontrar, é porque você foi influenciado ou influenciada pelo poder da sua mente. Não fui eu quem te controlei. Não há ímãs poderosos em seus dedos. Mas ao pensar que há um ímã e trabalhar visualmente nessa imagem, se concentrando nessa imagem com detalhes, o seu corpo começa a agir. E a sua mente não julga se o que você pensa e diz é certo ou errado, bom ou ruim, saudável ou prejudicial, verdadeiro ou falso, sua mente simplesmente aceita todos os comandos e sugestões mentais que você acredita, que você foca e que você se concentra. Por esse motivo que somente esforço ou trabalhar duro não resolverá os seus problemas. É necessário que você entenda a origem dos seus problemas. E você ficará chocado em saber que a mesma força invisível que manifesta pobreza, limitação e falta é a mesma força que cria riqueza, prosperidade e abundância. Nikola Tesla disse o seguinte, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Entenda isso e tudo fará sentido. Tudo que existe no universo é energia. Você é uma máquina de energia. Frequência é como se fosse uma estação de rádio que você sintoniza e toca um certo tipo de música, como estação rock, pop, música clássica, balada dos anos 80 e assim por diante. A vibração é o conteúdo da estação, ou em outras palavras, é o conteúdo da frequência que você sintonizou, que neste exemplo são os estilos musicais, como rock, pop, clássica e baladas. A vibração é um padrão de conteúdos, de acontecimentos, de hábitos, de ações, de pensamentos, de conversa, etc. que se resume em informação. Quando você muda sua vibração, ou seja, o seu padrão atual de informações, você sintoniza em outra frequência que faz essa máquina de energia, que é você, trabalhar de forma diferente. O que talvez você não saiba, é que da mesma forma que a vibração sonora pode influenciar na matéria, como é o caso do experimento de Ernest Clouding, assim como a força magnética lançada sobre a água, você também pode influenciar seus pensamentos, sentimentos, ações e aquilo que você atrai para si, mudando uma única coisa em sua vida. O que eu não te contei é que eu vivia ciclos constantes em minha vida, envolvendo limitação e falta de dinheiro. Isso já era normal em minha vida. A minha energia foi cortada por falta de pagamento, eu devia quase quatro meses de aluguel, meu carro vivia estragando e sempre aparecia uma coisa e outra para sugar o pouco que eu tinha. Aquilo acontecia constantemente, como se fosse um vórtice de escassez que me fazia andar em círculos até que eu me fiz a pergunta certa, que cuja resposta mudou completamente o rumo da minha vida. O que está acontecendo comigo? Eu trabalho pra caramba, me esforço muito, sou íntegro e mesmo assim nada resolve. Nessa época, eu já estudava sobre a lei da atração, programação neurolinguística, neurociência e reprogramação mental. Quem sabe? Você se identifique com isso. Por mais que eu estudasse a respeito, eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Foi aí que a resposta veio. E veio através de um livro que eu comprei por indicação. Mas perceba que interessante. Eu comprei o livro e deixei o livro parado na estante por quase dois meses. Pois como disse, estava novamente passando por dificuldades financeiras. Eu estava tão ocupado correndo atrás de dinheiro que não tinha tempo para mudar o mais importante, ou seja, a minha configuração mental. Foi então que pensei, ouvi falar tão bem deste livro, comprei ele por micharia, tenho um pressentimento tão bom que ele pode me ajudar e mais uma vez estou me sacaneando. Era como se existisse uma força maior, invisível, que fazia me auto-sabotar. Apareciam boas oportunidades para fazer mais dinheiro. E eu dava um jeito de me sabotar. Naquele mesmo dia em que me questionei sobre ainda não ter lido o livro, eu tomei uma decisão. Entrei em ação e comecei a lê-lo. E não parei mais. Li todo o livro em quatro dias, mesmo antes dizendo que não tinha tempo. Fiz muitas anotações no caderno e voltei a ler o livro pela segunda vez naquela mesma semana, mesmo antes dizendo que não tinha tempo. O livro é Os Segredos da Mente Milionária, do autor T Harv E a resposta que mudou o rumo da minha vida foi entender que eu deveria mudar uma coisa em mim, que é justamente a minha configuração mental. Veja esta fórmula e tudo fará sentido. PM mais P mais S mais a, igual a R. PM significa a sua programação mental. O P significa os seus pensamentos, o S significa os seus sentimentos, o A significa as suas ações e o R seria os resultados. Em resumo, a sua programação mental domina seus pensamentos, sentimentos, ações, assim como seus resultados. Por este motivo que muitas vezes você tem pensamentos que não quer ter, se sente desmotivado, e fica procrastinando em fazer coisas importantes. Lembra que eu te falei que você não está aqui por mera coincidência? Pois é, comprar o livro que me foi indicado também não foi coincidência. Enquanto estudava sobre assuntos relacionados à mente, eu estava de alguma forma atraindo aquele livro, atraindo a resolução dos meus problemas. E acredite, isso está acontecendo agora mesmo com você. Você não está aqui à toa. Existe algo que fez com que este encontro acontecesse, e eu ouso dizer que você só está aqui, pois você está preparado, preparada para entender o que será revelado, da mesma forma que aconteceu comigo. Por mais que você tenha os melhores cursos, os melhores livros ou as melhores intenções do mundo, se você não mudar sua configuração mental, nada resolverá sua vida. 95% das coisas que acontecem no seu dia-a-dia dia, acontecem de forma automática, através do seu sistema autônomo, sem que você precise pensar para acontecer. Somente 5% vem da sua mente racional. E muitas vezes, este 5% é aquela motivação fogo de palha que só dura 24 horas ou, no máximo, um final de semana. Após isso, você volta a fazer novamente as mesmas coisas e ter novamente os mesmos resultados. Não é assim que acontece com você? Pois é, isso acontece com todo mundo, incluindo as pessoas ricas. A única diferença é que os ricos têm uma configuração baseada em crenças de riqueza e quem passa por limitações tem uma configuração programada em cima de crenças limitantes. A boa notícia que eu tenho para te dar é é que você pode mudar essa configuração, você pode eliminar os padrões mentais de pobreza, escassez, limitação e falta ao instalar novos padrões mentais de prosperidade, riqueza, abundância e harmonia. Não tem nada de errado com você, não é sobre inteligência, sobre dinheiro, o lugar onde você mora e nem a falta de instrução, mas o que está te impedindo de acessar o que é seu por direito não é quem você é, e sim o que programaram em você. Lembra daquele aparelho que eu mostrei antes? A sua configuração atual funciona como um termostato. Se este termostato está programado para manter a temperatura da sala em 21 graus, e lá fora está fazendo 30 graus, ao abrir a porta da sala, a temperatura da sala será influenciada pela temperatura externa de 30 graus. E o trabalho do termostato é garantir que a sala permaneça em 21 graus. Ou seja, se a temperatura da sala aumentar para 25 ou 30 graus, o termostato automaticamente vai fazer com que a temperatura baixe para 21 graus. Você também possui um termostato em sua mente. É o termostato da sua configuração mental. Os altos e baixos, ou os ciclos que você passa na vida ora tem dinheiro, ora não tem, é exatamente como no exemplo do termostato. Se você não mudar a configuração do seu termostato mental, que pode estar configurado para pensar, ver, falar, sentir e agir de acordo com uma programação de limitação, ele tornará a manter sua vida e seus resultados sempre neste mesmo padrão. Se o seu termostato mental está configurado para manter sua vida na escassez e falta, por mais que você leia alguns livros que te motivem, ou que você faça um treinamento de um final de semana, que vai te deixar empoderado e com desejo de dominar o mundo, nada disso vai adiantar, se você não mudar a configuração do seu termostato mental. Não adianta somente pensar positivo, ou somente ler bons livros, ou fazer cursos com horas e mais horas de duração. Da mesma forma, que não adianta somente fazer visualizações e meditações. É claro que essas coisas são válidas, mas o processo é mais longo e geralmente são paliativos e não funciona da mesma forma com todo mundo, pois somos seres únicos e não gostamos de fazer exatamente as mesmas coisas. Logo, os resultados também serão diferentes, e a única coisa que nos torna semelhantes é que somos seres linguísticos e podemos reconfigurar nosso termostato mental através da linguística. E sabe como eu sei disso? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz várias técnicas, li diversos livros, assisti várias palestras e vídeos, e isso contribuiu muito comigo. Mas não foi o suficiente. O que realmente funcionou veio através de um erro que eu cometi, e que no final das contas foi um erro positivo. O erro bom que eu cometi foi escutar um áudio enquanto dormia. Mas a verdade é que este áudio era para ser escutado acordado. Só que antes de saber que havia usado o áudio de forma errada, no decorrer dos dias, eu notei que a minha atividade mental estava mais ativa e positiva. Eu encarava as circunstâncias do dia a dia com outros olhos. Meus pensamentos eram diferentes eu estava mais motivado, minhas ações não eram mais automáticas e as próximas semanas foram excelentes. É como se eu estivesse com algum amuleto da sorte. Tudo o que eu fazia, dava certo. E eu estava achando o máximo aquela onda de positividade que estava surfando. E no decorrer dos meses, as coisas foram mudando para melhor. Eu tive vários desafios. É claro que não foram só flores. Entretanto, os desafios não me abalavam mais. Eu não me sentia mais travado e incomodado com os problemas. Eu os recebia tranquilamente e os vencia. Foi então que decidi entender o que havia acontecido comigo. Pois sem querer e sem esforço, eu ativei uma nova configuração enquanto dormia. Definitivamente, eu havia reconfigurado meu termostato mental para prosperar e agir apesar dos medos e preocupações. E agora, você entenderá como isso pode ser perfeitamente possível para você. Veja este copo com água suja. Vamos supor que este copo seja a sua mente. E a água suja seria a sua configuração mental limitante. Se você colocar este copo embaixo da torneira jorrando água limpa, que nessa analogia seriam novas crenças de prosperidade, riqueza e abundância, veja como, aos poucos, Através de um processo de substituição, a água limpa, ou seja, a nova configuração de prosperidade, vai assumindo o lugar da água suja, que seria a configuração limitante. É exatamente assim que você mudará a sua configuração mental atual. Você substituirá os padrões antigos de limitação por novos padrões de uma mentalidade de prosperidade. E existe uma forma mais fácil que os métodos tradicionais, que seria usar um momento conhecido por alguns especialistas como sonambúlico, que acontece um pouco antes de você dormir, onde as suas ondas cerebrais trabalham em algo em torno de 4 a 7,5 Hz. Essa frequência cerebral é mais conhecida como teta, é o um momento em que o seu subconsciente está mais receptivo. É como se, no restante do dia, o copo estivesse com uma tampa, fechado, e no momento teta, essa tampa fosse retirada, fazendo com que o copo fique aberto, recebendo assim novas informações de prosperidade, riqueza e abundância com mais facilidade. Como já foi dito, eu estudei técnicas de lei da atração, física quântica, programação neurolinguística. Mas foi quando eu me formei em hipnoterapia que as coisas começaram a fazer mais sentido. Foi então que eu decidi unir o que há de melhor nas ferramentas de reprogramação mental, programação neurolinguística e hipnoterapia. E criei uma ferramenta em áudio para escutar um pouco antes de dormir e durante o sono. Ao testar essa ferramenta em mim por algum tempo, eu notei resultados sensacionais em poucos dias. Após isso, eu criei outra ferramenta com o propósito de vencer a procrastinação e decidi entregar para um grupo de alunos. Em alguns dias, recebi dezenas de depoimentos me contando que no outro dia, após ter ouvido o áudio à noite, haviam feito nas três primeiras horas do dia coisas que fazia meses que estavam procrastinando. Alguns relataram até mesmo o desejo por mudar sua alimentação para algo mais saudável. De forma rápida, a linguagem mental padrão que os fazia procrastinar havia sido substituída por novos códigos mentais de alguém que age e faz o que precisa ser feito. Então eu decidi ir além e criei um programa completo que instala códigos de prosperidade, riqueza, autoconfiança, autoestima e poder de ação. Eu chamei este programa de Mentalidade de Prosperidade pois o que ele faz é destravar o seu cérebro através de um processo único de ativação mental, substituindo antigas crenças limitantes por novos códigos mentais que fazem parte da configuração mental de pessoas prósperas. O segredo não está em escutar um áudio qualquer durante a noite. O que diferencia a minha ferramenta das demais que são encontradas na internet é que o programa Mentalidade de Prosperidade ultrapassa a barreira da mente crítica e trabalha diretamente na sua atividade mental para manifestar tais coisas. Se for para parar de procrastinar, será isso. Se for para aumentar sua autoconfiança, será isso. Se for para aumentar suas chances de manifestar prosperidade e riqueza, códigos mentais serão ativados para este fim. Veja só o depoimento do Marcelo sobre o programa Mentalidade de Prosperidade. Gratidão! É muito bom. Saí da tela entrega depois de cinco anos e agora ganho mais do que antes. E o Marcelo disse mais. Voltei aqui só para agradecer, pois era isso que eu estava procurando. Uma maneira de alterar crenças limitantes em relação ao dinheiro, que passe pela barreira da mente crítica. Agora os meus familiares perceberam uma mudança em mim e já recomendei esse trabalho. Deus abençoe. Fantástico. A Sueli disse o seguinte... Estou encantada, fascinada com os resultados que estão ocorrendo em minha vida. Mudanças em todos os sentidos. Gratidão. Agora veja o que o Afrano escreveu. Ainda não existe uma palavra para definir o que é essa metodologia. Só quem usa para entender o poder que tem. E disse mais, o conteúdo entregue vai além de ativar a prosperidade. Ativa a nossa consciência de identidade, merecimento, autoimagem e autoestima. É poderoso. O que eu desejo que você entenda é que existe uma forma de mudar sua configuração mental, de forma muito simples, mais rápida que os métodos tradicionais e sem fazer muito esforço, pois pode ser feito até mesmo enquanto você dorme. E o programa Mentalidade de Prosperidade elimina crenças e padrões negativos através de um método silenciador da mente crítica. E isso só é possível após você passar rapidamente por um estado mental conhecido como hipnoidal, que libera ondas alfa. Logo após, você entra em teta, que é um estado mental onde o seu subconsciente está mais receptivo a novas sugestões que farão parte da sua nova configuração mental de prosperidade. É por isso que somente afirmações não funcionam. Se você não driblar a barreira da mente crítica, que é justamente o que o programa Mentalidade de Prosperidade faz, o processo será mais longo e, quem sabe, doloroso, pois exigirá de você mais atenção mais tempo, mais esforço e mais ação. Caso contrário, acontecerá a mesma coisa que o termostato programado em 21 graus. Pode até ser que você obtenha resultados diferentes, mas se você não mantiver o esforço constante, o seu termostato mental com a programação antiga de escassez e falta dará um jeito de voltar aos resultados antigos. E eu acredito que você não queira isso. Não há nada mais frustrante que fazer algo por um longo tempo e não ter resultados positivos, não é mesmo? Eu levei algo em torno de três anos e investi milhares de reais e dólares para ter o conhecimento necessário para criar uma ferramenta simplificada que trabalha diretamente no subconsciente sem precisar fazer esforço algum. Assim você pode reconfigurar sua mente para aceitar a prosperidade sem ter que ler diversos livros cheios de termos técnicos e poderá usar o momento em que você vai dormir ao seu favor. Você não precisa decorar nada, é só colocar seus fones de ouvido e seguir algumas orientações antes de dormir. Se eu fosse fazer uma única sessão de hipnoterapia, por aproximadamente 40 minutos, utilizando o mesmo método do programa Mentalidade de Prosperidade, eu cobraria o preço de 1.200 por sessão. E como eu sei que nem todo mundo tem condições de investir R$ 1.200 por uma única sessão, eu decidi entregar a metodologia do programa Mentalidade de Prosperidade por um preço mais do que justo para a maioria. E se você clicar agora no link ou botão que está logo aqui abaixo deste vídeo, eu vou garantir o programa Mentalidade de Prosperidade completo para você por um preço que cabe no seu bolso. E detalhe, você não receberá apenas a ferramenta que ativará a sua mentalidade de prosperidade. Eu vou te presentear com mais três ferramentas que vão trabalhar em outros aspectos importantes em sua vida. Tudo o que você precisa saber é que o programa Mentalidade de Prosperidade é um método validado e que funciona. Mesmo que você pense que não mereça, nós vamos tratar e elevar seu nível de merecimento para que você esteja receptivo às riquezas e a prosperidade que você merece ter. Se você acha que não tem tempo para novas técnicas, deixa eu refrescar sua memória. Você usará as ferramentas do programa Mentalidade de Prosperidade antes de dormir e enquanto estiver dormindo. Ou seja, você usará de forma inteligente o seu sono para atrair prosperidade e expandir sua mente sem esforço. Mesmo que você não acredite que seja capaz de criar riqueza, eu acredito que você possa pois eu pensava assim também e consegui mudar minha configuração mental. É claro que eu não vou te mentir, pois isso pode acontecer. Quando as coisas começarem a dar certo para você, é possível que surjam pensamentos como Ah, isso é coincidência ou é bom demais para ser verdade. Eu passei por isso também e é normal. Você só precisa manter o seu foco no programa. O primeiro aumento de renda que eu tive eu não acreditava que aquilo era verdade. Eu só acreditei quando eu peguei todo o dinheiro na mão e a mesma coisa pode acontecer com você. À medida que você instala novos padrões de prosperidade, riqueza, autoconfiança e poder de ação em seu subconsciente, os padrões antigos de escassez, dúvida, falta e pobreza são eliminados da sua mente automaticamente e sem esforço. É como o exemplo do copo com água suja, e é colocado embaixo da torneira jorrando água limpa. O que, que acontece? Por pressão da água limpa, a água suja vai indo embora. O copo não precisou fazer nada. A água limpa fez todo o trabalho. Da mesma forma que o programa Mentalidade de Prosperidade fará. E mesmo que você já tenha tentado de tudo e nada adiantou. A razão é que você tentou com métodos tradicionais. Que também funcionam mas leva mais tempo e exige muito mais esforço. O método mais simples, mais rápido e eficaz para reconfigurar sua mente, que você verá hoje, é o programa Mentalidade de Prosperidade. E você pode ter acesso agora mesmo, por um preço justo, clicando no link ou no botão que está abaixo deste vídeo ou em algum lugar nessa página. Enquanto os métodos... Tradicionais precisam pedir permissão para a mente crítica, conhecida também como mente consciente. O programa Mentalidade de Prosperidade através de um método único, que até então somente especialistas tinham conhecimento, faz com que a sua atividade mental entre em estado teta, que trabalha em algo em torno de 4 a 7,5 Hz. A ferramenta faz você rapidamente criar um acesso direto ao seu subconsciente, e eu gosto de chamar este processo de driblar a mente crítica. Mas você não precisa entender sobre os termos técnicos. Na verdade, se você não quiser, você não precisa entender de nada disso. Pois o que realmente importa é o resultado, não é mesmo? Tudo já foi criado e preparado para que a sua experiência seja sensacional. Bem, agora que eu te revelei o que é o programa Mentalidade de Prosperidade e o que ele faz eu vou te dizer o que ele não é. O programa Mentalidade de Prosperidade não é uma varinha mágica onde você movimenta para cima e para baixo e tudo acontece de forma mágica. Não se trata de uma simpatia ou ritual para ganhar dinheiro, assim como não é uma promessa de dinheiro fácil brotando na sua conta bancária enquanto você dorme. Da mesma forma que você não tem tempo a perder, eu também não tenho tempo para ficar com conversa fiada. Os resultados que eu obtive, assim como os resultados dos meus alunos, que você pode ver através destes prints ou na sessão de depoimentos em minha página, não tem a ver com mágica ou com ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Isso não existe. O que realmente acontece é que tudo já está disponível para você. A única coisa que você deve fazer é configurar sua mente para enxergar as possibilidades que você está preparado para enxergar neste momento. E o que o programa Mentalidade de Prosperidade faz é instalar códigos mentais positivos que vão preparar sua mente para encontrar formas de manifestar prosperidade, riqueza e abundância através de um método único de reconfiguração mental, que pode ser usado enquanto você dorme, simples assim. Agora, você pode pensar que essa incrível ferramenta que ativa códigos mentais de prosperidade sem esforço custa uma fortuna. E quer saber? Poderia custar. Afinal, o caminho para descobrir este método não foi nada fácil. Custou muito tempo e muito dinheiro para entender sobre as maiores ferramentas de desenvolvimento mental. Não foi algo que eu li em apenas um livro. Todos nós sabemos que o bem mais precioso que temos é o tempo, não é mesmo? E você não tem mais tempo a perder. Não precisa reinventar a roda. Não tem necessidade de investir centenas de horas em cursos, leituras, seminários, eventos e nem milhares de reais e dólares que foi o meu caso. Sim, eu poderia cobrar um preço alto por todo o tempo e dinheiro investido, para criar uma ferramenta que potencializa a reprogramação da sua mente, mas não o fiz ainda. Como se a ferramenta não fosse o suficiente, ao participar do programa Mentalidade de Prosperidade, você ganha como bônus a ferramenta Consciência de Riqueza. Eu extraí do livro The Science of Getting Rich os maiores códigos e princípios universais de riqueza e transformei em sugestões hipnóticas que são instaladas diretamente em seu subconsciente. Você já se perguntou como as pessoas ricas pensam? Pois é, a ferramenta Consciência de Riqueza vai instalar códigos mentais que te farão pensar como uma mente rica pensa. É como se você fizesse um download de riqueza diretamente na sua programação mental. Eu poderia vender essa ferramenta separadamente por R$ e você levará de graça dentro do programa Mentalidade de Prosperidade. Outro presente que você levará hoje é a ferramenta Vencendo a procrastinação. Você já se perguntou... Por que você deixa de fazer certas coisas que você sabe que são importantes, mas mesmo sabendo disso, ou você não faz, ou sempre deixa para fazer na última hora? Pois é, isso se chama procrastinação. A procrastinação suga a sua vida e te impede de ter os resultados que você poderia ter se não tivesse procrastinado em fazer. A procrastinação também é uma configuração, e a ferramenta Vencendo a Procrastinação vai instalar uma nova configuração mental de alguém que tem poder de ação. Vários alunos que tiveram acesso a essa ferramenta relataram que fizeram nas três primeiras horas do outro dia coisas que fazia meses que estavam procrastinando em fazer. Alguns relataram até mesmo um enorme desejo de mudar sua alimentação para alimentos mais saudáveis e conseguiram romper a barreira invisível que os impedia de fazer exercícios físicos. Imagine só, você ter acesso aos códigos mentais de uma pessoa altamente produtiva e que faz o que deve ser feito, sem ficar procrastinando em fazer. Bem, agora isso é possível através da ferramenta Vencendo a Procrastinação. Inclusive, se você sente uma certa dificuldade em seguir métodos e realizar tarefas com frequência, eu indico que você comece com essa ferramenta. Primeiro, depois você trabalha com as outras. Essa ferramenta é tão poderosa que eu poderia vendê-la separadamente por R$ 297,00 e você levará gratuitamente dentro do programa Mentalidade de Prosperidade. Agora, deixa eu te perguntar: você sabia que a quantia de dinheiro que você faz por mês, assim como os bens materiais que você possui, estão diretamente ligados à sua autoimagem? Ou seja, à forma como você se enxerga? Pois é, no início da minha trajetória, eu também não sabia disso. E veja bem, faz muito sentido. Não há como reivindicar uma boa quantia de dinheiro por mês, assim como uma bela casa, um belo carro ou até mesmo um excelente relacionamento amoroso, se você não se sente merecedor, confiante e com autoestima elevada. Por mais que seja chocante ouvir isso, saiba que você manifesta em sua vida exatamente o que você merece. Ou em outras palavras, você manifesta em sua vida o que a sua configuração mental está programada para merecer. E pensando nisso, eu criei a ferramenta Autoconfiança Elevada. É uma das ferramentas mais sensacionais criadas por mim, e que tem como propósito elevar seus níveis de autoconfiança, autoestima e merecimento. Essa ferramenta custa R$ 297,00, mas você levará gratuitamente dentro do programa Mentalidade de Prosperidade. E a única coisa que você precisa fazer é clicar no link ou botão que está logo aqui abaixo deste vídeo. Se você está me assistindo através do YouTube, você pode clicar no primeiro link da descrição ou no card que está aparecendo agora mesmo na parte superior do vídeo. E tem outra coisa. Eu devo dizer que você tem risco zero. Eu costumo dar 7 dias de garantia. Para você, eu vou dar 14 dias de garantia. Eu vou dobrar a garantia para garantir a sua satisfação. Eu não quero, em hipótese alguma, ficar com seu dinheiro se você não gostou do material que comprou. Então, deixa eu te fazer uma proposta. Faça o programa Mentalidade de Prosperidade por 14 dias. Se você não enxergar benefício algum neste tempo, ou se você não ficar impressionado com a sua atitude mental após ouvir a ferramenta, não importa, eu vou te reembolsar 100% do que você pagou. Centavo por centavo, sem perguntas, sem ressentimento e sem estresse. 14 dias de garantia. Eu confio tanto na metodologia do programa Mentalidade de Prosperidade que eu estou confiando ele a você por 14 dias. Eu só não vou te dar o programa para você testar gratuitamente, pois eu também quero ver o compromisso da sua parte. E é aqui que entra a importância da energia de troca. O ato de entrar em ação através do investimento financeiro diz muito sobre você e o seu compromisso. E quer saber? Tem mais uma coisa. Dentro do programa tem mais um bônus especial que só será revelado lá dentro. Além dos 14 dias de garantia, se por qualquer motivo que seja, você desejar o seu dinheiro novamente, além de devolver o seu dinheiro, eu vou te presentear com este bônus surpresa especial. Ou seja, a sua decisão... E a ação, neste momento, fará você ganhar de qualquer forma. Você só precisa clicar no link ou botão que está logo aqui abaixo deste vídeo e aproveitar uma das maiores oportunidades da sua vida de usufruir dos benefícios que uma mentalidade de prosperidade pode te proporcionar. Bem, você ainda está aqui? Está tudo bem. Fique em paz. Há oito anos, eu também pensaria duas vezes antes de tomar uma decisão como essa. Eu não sei se você sabe, mas eu sou hipnoterapeuta especializado na mudança de crenças limitantes. Se eu fosse cobrar uma única sessão de atendimento presencial de 40 minutos, com a mesma metodologia do programa Mentalidade de Prosperidade, e provavelmente com os mesmos códigos mentais que estão nas ferramentas do programa, eu cobraria hoje, no mínimo, R$ 1.200 por sessão de 40 minutos. O meu conhecimento, especialização e know-how me faria cobrar tranquilamente este preço. A razão de eu ter criado este programa unindo o que há de melhor nas ferramentas da hipnoterapia, reprogramação mental e programação neurolinguística é para levar para o máximo possível de pessoas essa possibilidade de transformação através de um preço acessível a todos. Eu sei que nem todo mundo pode investir R$ 1.200 por uma sessão de 40 minutos. E não é porque não vale isso, pois a transformação que a ferramenta da hipnoterapia tem gerado vale inúmeras vezes mais. E é só você fazer uma pesquisa rápida no Google que você verá a veracidade dessa informação. A verdade é que muitos não podem pagar este valor e é aqui que entra o meu trabalho. O programa Mentalidade de Prosperidade não terá o preço de R$ 1.200. não é nem a metade disso na verdade. Se eu fosse somar todas as ferramentas que fazem parte do programa Mentalidade de Prosperidade, ficaria R$ 1.188. Entretanto, para você que está assistindo essa apresentação, hoje eu tenho uma proposta muito melhor para você. Detalhe, essa super proposta garantirá o seu acesso nas próximas atualizações por um ano. Você pagará menos agora? e terá acesso às próximas atualizações sem precisar pagar mais nada. E tem outra coisa, se você é daquelas pessoas que gostam de ver até onde vai a Toca do Coelho e como que as coisas realmente funcionam, eu vou te presentear com mais um bônus, o Super Treinamento Desbloqueio da Prosperidade. Este treinamento vai te ensinar de forma simplificada como que suas crenças são formadas. E através de aulas didáticas e simplificadas, assim como ferramentas em áudio e apostilas em PDF, você aprenderá na prática como mudar paradigmas e eliminar crenças limitantes de uma vez por todas. Ao entender como os paradigmas são formados em sua vida, você entenderá muito sobre você mesmo e sobre como tudo é atraído até você. O treinamento Desbloqueio da Prosperidade era vendido por R$ 497 há alguns anos. E você receberá gratuitamente se fizer parte do programa Mentalidade de Prosperidade hoje. Ou você pode escolher continuar no mesmo caminho que está agora, tendo altos e baixos, sem possuir o um controle da situação. Deixando com que o seu termostato mental atual continue ditando as regras do que você pode fazer e da quantidade de dinheiro que você pode atrair. E no final, como aconteceu comigo, gastar duas... 10, 20 vezes mais em remendos paliativos temporários que vão resolver superficialmente o real problema. E quer saber? As estatísticas mostram que as pessoas preferem gastar o dobro numa pizza por mês, que comeu e acabou, do que em autoconhecimento para a vida. Durante muito tempo eu me sabotei com prazeres temporários, como é o caso da pizza. Mas eu não quero isso para você. Então, vamos fazer disso tudo uma decisão simples de ser tomada. Qual o preço médio de uma pizza? R$ reais, não é mesmo? Muito bem, se eu te disser que se você sacrificar a metade do preço médio de uma pizza por mês, que você come uma única vez, você já pode ter em suas mãos o acesso ao programa completo com os bônus. Seria maravilhoso, não é mesmo? Eu francamente poderia cobrar exatamente quanto isso vale. Poderia continuar ganhando muito dinheiro e ter uma quantidade limitada de pessoas no programa. Mas quer saber? Sinceramente, eu prefiro equilibrar as coisas. Eu prefiro pensar, como posso ganhar com isso e ao mesmo tempo impactar o maior número de pessoas? E a resposta é óbvia, encontrando um preço acessível e justo para a maioria. Não de graça ou muito barato, pois já é provado que não é dado valor ao que é de graça. E também não é muito alto, pois eu entendo que a maioria não conseguiria ter acesso a essa ferramenta, devido ao preço alto. Por isso, eu equilibrei. Então, presta atenção. Apenas nesta página, hoje, o seu investimento total no programa Mentalidade de Prosperidade não será de R$ 2.000. Longe disso. Na verdade, não será nem a metade disso. O seu investimento total hoje, incluindo o programa Mentalidade de Prosperidade, mais os bônus que você está vendo aí na tela, consciência de riqueza, mais vencer na procrastinação e mais autoconfiança elevada e mais o treinamento desbloqueio da prosperidade, será de apenas 12 vezes de 29,70 ou R$ 297 à vista. Se você deixar de comer uma pizza por mês, que vale R$ 60, reais, você já paga o equivalente a dois meses e ainda sobra dinheiro. Logo aqui abaixo do vídeo tem o um botão. É só clicar nele agora mesmo e fazer sua inscrição o quanto antes. Se você estiver me assistindo através do YouTube, é só clicar no primeiro link da descrição ou através do card que está aparecendo agora mesmo na parte superior do vídeo. Pense comigo. A vida é curta. O tempo é o nosso bem mais precioso. E você está há muito tempo tentando encontrar soluções e sem sucesso. Não é mesmo? Eu sei disso, pois eu já estive aí do outro lado. Então deixa eu te revelar algo. Quando não tomamos uma decisão para agir, existe sofrimento, dor, angústia e ansiedade por simplesmente não entrarmos em ação. Imagine por um momento você ter entrado em ação agora e ter recebido as respostas que há muito tempo esteve procurando. Seria maravilhoso, não é mesmo? A oportunidade que está acontecendo aqui é somente sobre você, não é sobre mim. Eu já tive que tomar muitas decisões como essa. E posso dizer que foram as melhores. Não pelo dinheiro, mas pelo destravar mental. Quando você investe em si, você assume um compromisso consigo mesmo. E ao fazer isso, você move eventos físicos e não físicos ao seu favor. Você está a um clique de assumir a mentalidade de prosperidade e, antes de tudo, devo te parabenizar pela decisão que vai influenciar sua vida para sempre, diferente de uma pizza que só dura algumas horas. Para você que já tomou sua decisão, a única coisa que você precisa fazer é esperar os dados de acesso chegarem em seu e-mail. E com ele, através dessa página, você poderá acessar sua área de membros onde estão todos os materiais do programa Mentalidade de Prosperidade. Eu preciso deixar isso muito claro. As coisas não vão mudar para mim se você não se inscrever no programa. Eu já tenho os meus negócios, minhas fontes de renda e eu vou continuar tendo novos alunos. Inclusive, neste exato momento, muito provavelmente, exista algum aluno novo assumindo uma nova mentalidade através desse programa. No entanto, a sua falta de decisão e ação neste momento pode continuar atraindo a vida que você tem atraído. Eu sei que isso é meio duro de falar, mas você vai concordar comigo, pois é verdade. Existe um ciclo infinito de acontecimentos aleatórios que levam sempre para os mesmos resultados. Mas agora, você pode mudar isso de uma vez por todas e chegou a sua última chance de fazer isso. Se você clicar agora no botão ou link que está abaixo desse vídeo, eu vou garantir para você o programa Mentalidade de Prosperidade completo com todos os bônus que você está vendo aí na tela. Consciência de riqueza, vencendo a procrastinação, autoconfiança elevada e o super treinamento desbloqueio da prosperidade. E mais um bônus surpresa que só será revelado lá dentro do programa. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 29,70 ou R$ 297 reais à vista. Isso dá menos de 90 centavos por dia e ainda ganha 14 dias de garantia, sem risco algum. Você só tem a ganhar. Agora que não existe mais possibilidade de você não querer fazer parte do programa Mentalidade de Prosperidade, basta clicar no link ou botão abaixo desse vídeo e escolher a sua forma de pagamento, que pode ser através de cartão de crédito, PayPal ou Pix. Se você for de outro país, fora do Brasil, na parte superior da tela de checkout, você clicará na bandeirinha do Brasil e ao clicar vai aparecer vários países. Se o seu país não estiver aqui, é só clicar na opção Order. O-T-H-E-R. O -T -H -E -R. Entendido? Se você deseja fazer o pagamento por boleto bancário, logo aqui abaixo vai ter um outro botão ou link para você clicar e chamar a nossa equipe no WhatsApp. Ao iniciar a conversa, diga que você tem interesse em adquirir o programa Mentalidade de Prosperidade através do Boleto Bancário. Assim que possível, alguém da nossa equipe vai responder. Bem, a partir de agora, você tem três opções. A primeira é sair dessa página e esquecer tudo o que eu disse. Continuar fazendo as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes. A segunda coisa é sair dessa página e tentar fazer tudo o que eu te mostrei, sozinho. Sozinha, errando, perdendo seu tempo, seu dinheiro, até descobrir aquilo que funciona. E a terceira opção é aceitar essa oportunidade de se juntar ao grupo de pessoas que decidiram assumir uma nova mentalidade, porque tomaram a ação certa e aprenderam com quem já tem resultados. A escolha é sua, você só precisa clicar no botão ou link abaixo desse vídeo e concluir a sua inscrição. Eu te deixo um forte abraço. E te espero do outro lado, dentro do programa Mentalidade de Prosperidade. Você só tem a ganhar.